Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô de volta para a segunda parte da nossa série de vídeos de evoluções aqui eu queria mostrar pra vocês, olha só, eu ia falar que eu transferi todos os meus pokémons repetidos, mas não é verdade, agora sim. Bom, transferi a maioria dos meus pokémons repetidos, agora eu vou evoluir alguns, mas vou fazer diferente do que eu fiz na primeira parte. Dessa vez eu vou evoluir apenas os meus pokémons mais fortes, pra vocês verem como vai ficar aqui, olha, eu peguei nível 16, beleza. Pra vocês verem qual, qual a força, qual o CP de cada pokémon que eu vou conseguir. E bom, eu vou evoluir esses pokémons, Vou usar o Lucky Egg, vou evoluir esses pokémons e aí sim vocês vão ver as evoluções dos meus principais pokémons. E aí eu volto no final pra mostrar quanto de XP final eu faturei evoluindo todos esses pokémons. Beleza? Então vamos lá, vou usar o meu Lucky Egg aqui. Show de bola, Lucky Egg ativo. Eu vou vir agora nos, nos meus principais pokémons aqui, dos que eu vou evoluir. Eu vou começar evoluindo aqui, ó. Eu tenho um Kakuna, vou começar, deixa eu ver quais eu tenho pra evoluir aqui. Bom, eu tenho muitos Ratatás e eu vou evoluir eles aqui. Eu tenho 145 quem disse de ratatá? Cada um precisa de 25. Eu vou evoluir esse primeiro aqui, que é o meu ratatá mais forte. Vai ser o meu ratkate -tá mais forte, provavelmente. Aí depois eu vou evoluir o meu Widow mais forte, né? Mas o Widow, se bem que. né? Widow. Widow, Widow, Widow. Mano, vamos evoluir aqui. Vamos pegar esse ratkate. -tá, vamos ver a força do ratkate. -tá, quanto a gente vai pegar. Vamos lá, ratkate. -tá. Vamos ver qual a força do meu ratkate. -tá. Esse vai ser meu ratkate -tá mais forte, provavelmente 431. Então eu já posso até transferir esses demais ratkates -tá aqui. Que não tenho necessidade de tê-los Que agora eu vou Agora sim, terminando agora Eu vou, eu vou terminar de evoluir esses restantes de, de Ratatás depois Vocês vão conferir na aceleração aqui Vou evoluir os Widows agora eu Tenho 98 Candies de Widows Vou evoluir meu principal Widow para minha principal Kakuna posteriormente é, Não vou evoluir para Bedrill, Porque vai gastar muito Candy Eu não quero gastar os Candies dos Widows Eu quero gastar os Widows Evoluiu apenas pena de Widow para Kakuna Porque vai me dar muito XP Beleza? Essa vai ser a minha Kakuno mais forte, com certeza. E depois eu vou evoluir esses restantes de Widows e vou voltar no final mostrando toda a XP que eu ganhei, ok? Então, temos aqui o Zubat pra evoluir pra Golbat. Vamos evoluir e vamos ter o meu Golbat mais forte. Esses aqui são os principais pokémons, os mais simples, os mais comuns. Por isso eu tenho tantos e eu vou evoluir esses daqui, ok? Eu evolui alguns Zubats antes, por isso que eu peguei nível 16 até. Porque eu tava lá transferindo e acabei errando e coloquei pra evoluir sem querer. Mas vamos pegar aqui esse Golbat, provavelmente também vai ser o meu Golbat mais forte, vamos lá. Golbatzinho 630, show de bola, Golbat. E agora eu vou terminar de evoluir, mas eu volto no final para mostrar todo o XP que eu farmei. Lembrando que no vídeo anterior, se você não assistiu, eu farmei 31 mil de XP. Se você quiser ouvir mais dicas, corre no vídeo, clica aqui no card que você vai dar uma olhada, ok? Se você curte de vídeos de Pokémon GO, vídeos de dicas de Pokémon GO como eu estou fazendo aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, mas o vídeo ainda não acabou. Eu volto daqui a pouco. Bom galera, voltando aqui então, terminei de evoluir todos os pokémons que eu tinha para evoluir, praticamente transferi todos os meus pokémons repetidos, fiquei com apenas 63, eu tava com mais de 330, né? se eu não me engano, eu nem lembro mais quanto que eu tava. então deu para ganhar muita coisa, deu para ganhar muito XP, cometi alguns erros, e vamos ver quanto a gente ganhou de XP agora, 17 mil de XP, ainda não pegamos o nível 17, mas ficamos muito perto. Bom, esse último Lucky Egg que eu usei não foi muito inteligente, sobrou 19 minutos, eu não tenho mais tempo pra poder sair por Pokestops, capturar mais Pokémons, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir o primeiro vídeo, né, que eu ganhei mais de 30 mil de XP. Juntando aí, eu acho que eu ganhei quase 50 mil de XP apenas usando esses dois Lucky Eggs e evoluindo os meus Pokémons, atingi praticamente o nível 17 e agora estou cada dia mais perto de ser um bom mestre Pokémon e ter aí, quem sabe, o nível 20, conseguir pokémons raros. Enfim, espero que vocês estejam curtindo a série de vídeos de Pokémon GO. Espero poder ter ajudado vocês. E se você gostou do vídeo, se você gostou da curiosidade, não se esqueça de deixar o seu gostei, like, se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se você ou fez alguma coisa errada, não se esqueça de me corrigir aqui nos comentários. Falou, um grande abraço do gordinho, galera! E até a próxima! É. I see the light inside. Let us escape and fly away tonight